Ai, ai. E aí, Sir? Tudo bem? Eu acho que eu tranca. É lógico, melhor energia fluida. A energia vem das partes baixas, subindo, é a minha energia. Você não entendeu ainda? Você não, você não decifrou ainda? Então, eu me confundo com a energia do Zé. ah mas a energia do Zé também vem das partes baixas, mas... Vem com maldade, né? Eu não. Eu sou ah, inocente. inocente. Eu sou inocente. O Zé, vem com maldade. O Zé tem maldade. Uhum. O Zé tem maldade e eu sou inocente. O que é maldade? Maldade é a habilidade de ver o mal. E a inocência? A é a Habilidade inocência... de ver o mal? Não. A inocente a inocência. É uma habilidade, assim como a maldade, que não existiria se não houvesse a falta Mas, Tranca, a inocência é uma habilidade ou a inocência é uma virtude? Não é uma virtude, ela é uma característica de pessoas que não compreendem a falta Então, não é um caminho a seguir Porque a falta não, não existe, ela só existe aqui. Ela existe em um núcleo isolado. Agora, se você analisar só o núcleo isolado, aí pode ser uma virtude, entendeu? Tem que saber colocar os conjuntos. Pois é, então, por isso que me veio a pergunta, porque quando a gente falou na conversa sobre as virtudes cardinais, ah, foi, a inocência foi, acho que foi a primeira que foi abordada do conjunto. É, mas só aplica no ambiente de falta. Por exemplo, você pega o jatinho e vai para outra constelação. Se você aplicar o termo inocência, ninguém te entende. Ah, certo. Não faz sentido porque não há um contraste de alguma outra coisa. Isso. Tá e aí, por exemplo... Se você confia nos meios e assume ignorância, você já entra no caminho da inocência. Isso. Mas é que é automático, nos, né? nos ambientes sem padrão de falta, digamos assim, é a configuração padrão de tudo. Não Isso, é... e não há contraste. Então não é, uma, não é uma virtude, não é um caminho, porque é, digamos assim, é o sim. comum. sim. Então, não é um Sim. produto filosófico, é um produto sistêmico. Então, é, a maldade é uma habilidade que só existe na falta e a inocência é uma habilidade também, é um meio, né? É uma virtude que só existe na falta. É uma virtude que se percebe como virtude na falta. Mas na é falta. porque não é que não existe... Em outros ambientes É que em outros ambientes é o padrão É, o bobo, por exemplo O bobo é o primeiro passo Se você fosse estudar isso Em outro lugar O bobo seria o primeiro passo Dá pra fazer As virtudes em um ambiente adequado Sabe, depois que terminar as virtudes é, Aplicadas A esse ambiente Que vai acabar esse ano ainda <risos> Tá bom, <risos> bom então, então tá bom, porque agora estamos na, na, na lição que começa com a revisão, então acho que chegamos num, num, como é que eu vou dizer, num fim de temporada, digamos assim. do é, curso, curso em milagres sim. sim, desse de, da, dos áudios não, tem muito material para fazer. É, não, tem mais lições do Curso de Milagres também, tamo, mas chegamos num pontinho de revisão. É. A felicidade ou infelicidade, do Curso de Milagres é a última do ano. Já estamos em ritmo de férias. Tá bem, mas essa revisão, ela é... Bom, tem... é, ela é longuinha, então vai ficar aí um... É conteúdo... você que trabalha, eu... Não, oh, desculpe. É, eu pensei que. <risos> vai ficar um conteúdo que, que, que, que tem. Como é que eu vou dizer? Tem, tem, tem, tem, tem ideias para se mastigar. Eu sei, eu tô de sacanagem. Vamos lá, prossiga. Então, vamos lá, então, revisão, introdução. Agora revisamos mais uma vez. Dessa vez, estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições, para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Pai nosso, firma os nossos pés. Que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco, nós não temos palavras para dar a ti, queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue certa de que está a salvo porque o seu pai lhe mostra o caminho. É, tranca, tá aí a virtude da inocência, não? Isso. Assim trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto desse pensamento ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Esse é o pensamento. Deus é só amor e, portanto, eu também. Só esse ser conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, conhece o seu Criador e compreende a si mesmo. É perfeito em seu conhecimento e no seu amor e nunca muda o seu constante estado de união com seu pai e consigo mesmo. Sim, sim. Então Entendi. Então, o religare, certo? Isso mesmo. Graças a Deus, né, não? Graças a Deus. E a mim. E a Deus em mim. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável. Se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que, ao praticarmos, é disso que nos aproximamos. Erguemos os nossos corações do pó para a vida, ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos, passo a passo, a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. É, tranquilo, acho que aqui o eu significa é, a consciência crística, Jesus Cristo, certo? É. Dizem que é. Não, não, não, não. Não eu que estou lendo, apesar de que também estou nesta jornada, mas... É. eu o autor do texto. É. Estão todos juntos nesse caminho. A minha ressurreição vem novamente a cada vez que conduz um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe, daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos, revisamos esses pensamentos. Juntos lhes dedicamos o nosso tempo e esforço, e juntos os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto, o céu espera por ti assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim, e à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse, e mantida inalterada pelo tempo, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Que esta revisão seja, então, a tua dádiva para mim, pois é só isso que preciso, que ouças as palavras que digo e as des ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. O ser do qual eu te chamo é apenas o seu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele, eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que esta revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti, embora seja velha como o tempo e mais velha ainda. Santificado seja o teu nome. A tua glória para sempre imaculada, e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu filho, completando a sua extensão na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos: Deus é só amor. E, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento, adormecemos, para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras em nossos lábios, para saudarmos mais um dia. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento, e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e claro em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado esta revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas até o seu significado, que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. E é aqui que achamos descanso. Deus é só amor e, portanto, eu também. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também. O poder de decisão é meu. Deus é só amor e, portanto, eu também. E é isso, tranca, essa é a lição. 171 acho Graças a poder... Deus né? Graças a Deus, acho que no poder de... o poder de decisão é meu Então tá aí a... a agência É E todas as coisas são ecos da voz por Deus É Assim. Nada existe Eu existo Eu sei que eu existo Eu acho que eu existo Todo dia eu existo Você também, né? Só que você existe pra você Isso E eu falo, e você escuta Não fala? Sim Só que o verbo é desejo e a nossa sustentação dos desejos, das regras, da estrutura desejante é o eco dos nossos desejos, a sustentação desses desejos em nosso subconsciente e pré-consciente, os desejos coletivos, né? você é um núcleo de processamento, então tudo que existe é eco de Deus, é o cu de Deus, não, é eco de Deus, o reverberar. Tá certo, não um eco... é um é o sistema divino, então. Isso. Muito bem, bom, então é essa lição, tranca. Deus é só amor e portanto eu também. É isso aí. Beijo na bunda, paz no coração, amor nas ideias e até. É